What's up, learners? How are you doing today? Estou aqui com a Jaque de novo. Oi, pessoal. E hoje nós vamos trazer um vídeo para vocês explicando cinco maneiras de você... Bombar no inglês. Solta aí, galera. Vamos bombar no inglês. <risos> Jaque, esta bombinha aqui é a bombinha ah. da verdade. Quais são as cinco dicas que você tem pra galera aí dar uma bombada no inglês? Dica número um... Peraí, Di é, dica número 1: um. Desencane do. <risos> Desencane do português. Ah, boa! Por mais que você não consiga se desvincular 100% da, da sua língua nativa, nem tô falando para você fazer isso. O inglês, uhum. ele, vai, ele é uma ferramenta, o português, ele é uma ferramenta durante o seu processo de aprendizagem. É. Se você ficar tentando fazer sentido, tudo que você vê em inglês, você tentar traduzir pro português. Você vai ficar se prendendo nesses detalhes e você não vai conseguir aprender Porque tem algumas coisas que são impossíveis de traduzir ao pé da letra Exato. Algumas expressões, até a, a, a estrutura das frases, a estrutura da língua é diferente é. Então você precisa desencanar um pouco de tentar traduzir tudo ao pé da letra Dica número 2, não 2, dá pra ver o 2 aqui? Aí ó, agora deu ó, dica número 2 que é... Inclua inglês no seu dia a dia só as horas que você vai gastar estudando dentro da escola não serão suficientes. Eu, eu costumo falar que para uma hora de estudo com o professor você precisa de mais uma hora de estudo individual. Uhum. Fazendo a sua lição de casa, assistindo um filme, um vídeo. Pega a hora do almoço ali, no trabalho, pega uns 15 minutos para você ficar re revisando os exercícios do, do seu dia a dia. Ou os exercícios da sua aula muda a configuração do seu celular, coloque em inglês, coloque seu Facebook em inglês, seu YouTube em inglês, coloca tudo em inglês, porque você já vai, já vai, é, aquilo já vai fazendo parte do seu mundo. Normalmente você aprende inglês lá fora mesmo sem ter uma base, porque você tá cercado de inglês o, o tempo inteiro. Você uhum. vai na rua é um outdoor em inglês, você liga a televisão, programa em Olá, inglês. inglês. Então, você já, vai, já o seu ouvido vai acostumando. Agora, se você só estuda inglês dentro da escola e você ainda chega lá e fica querendo falar português o tempo inteiro, isso não vai acontecer. Me mais. desculpa, mas não faz funciona. De jogando assim. de Air Force. E eu sei que você que estuda inglês faz isso, faz. não faz? Pode, pode me confessar. Pode me confessar assim. Vocês estão vendo que a Jaque é brava, né? A Jaque fala brava. mesmo. Aliás, Jaque, você está falando cara. mais ver... na cara. Você tá, falando mais ver... você tá falando mais verdades aqui do que eu falo em mais de cento e poucos Verdade. vídeos aqui do canal. A dica pra bombar o seu inglês, number three. three. A dica número três. Qual que é, Jaque? Pratique o seu hobby em inglês. Você gosta de história? Não. Então se você pegar um... Não gosto de história, eu não gosto. Não gosto, só as histórias em quadrinhos. As pessoas que gostam de história vão bater na gente. <risos> não, não, não vira nosso hater não, Por Não, favor. please. Se você não gosta de história e você pegar um texto sobre a Segunda Guerra Mundial em inglês, você não vai conseguir ler. Então, você tem que achar aquilo que você gosta e procurar aquele seu interesse em inglês. Então, se você gosta de livros, eu sou book freak. Se você gosta de livros, joga lá no YouTube: Book Review, é, Harry Potter Review. Você coloca lá o, o, o seu hobby e começa a assistir os vídeos. Você vai entender? Não, no início você não vai entender as meninas, gostam de maquiagem? Eu gosto muito de maquiagem, de tutorial de maquiagem. Ao invés de você assistir ó, só em português, você assiste em inglês também, não é um ou outro. Você pode fazer as duas coisas. Sim. Então, os meninos gostam de carro, procura é. vídeos de carro, de carro na internet. Carro, é. Você aprende várias coisas, na hora que ele vai explicando ali o carro, fazendo os reviews de uns uhum, Ferrari, uhum. Porsche, ele vai explicando e você vai adquirir uma quantidade de vocabulário cabulosa. É, é assim que você adquire o vocabulário, é. é no dia a dia, não é dentro da sala de aula. Dica number four Aqui ó, a dica pra bombar o seu inglês Number four Dá pra mostrar o number four aqui, ó Qual que é, Jack? Pera o balãozinho voar, Aprende. Estabeleça aí. uma meta Se você não tem uma meta, isso serve pra qualquer coisa na sua vida, né? Mas Sim. já que a gente tá falando inglês, estabelece uma meta Pra que você quer aprender inglês? Eu quero aprender inglês porque eu quero um emprego melhor Porque eu quero viajar, quero fazer um intercâmbio uhum. Ou simplesmente porque eu quero assistir série sem legenda Estabeleça uma meta, o que, que você quer alcançar. E estabeleça metas, você pode ir estabelecendo metas pequenas e uma meta muito grande. Por hum, exemplo, às vezes legal. você fazer um intercâmbio de seis meses na Inglaterra é uma meta muito grande. Uhum. Mas estabelece uma meta pequena. Eu quero em seis meses conseguir assistir um episódio de uma série sem legenda. Certo. Eu quero em seis meses ler X... Livros, Livros em inglês. inglês. E toda vez que você alcançar essa, essa meta, você vai ter uma satisfação muito grande. E isso vai te motivar, vai te motivar né? a, a seguir em frente. A próxima dica, dica número 5 para bombar o seu inglês. É isso aqui, ficou fraquinho, Jack. Ficou... Qual que é, Jack? Deixa a bolinha aí. Aê, dica 5. Leia, leia, leia. Ler é uma das melhores formas de você adquirir vocabulário. Sim. E também de você aprender estrutura, tempo verbal, a leitura é muito bom pra isso, mas principalmente pra você adquirir vocabulário. E a leitura também é bom pra você praticar a sua pronúncia. Sabe como? Como, Jaque? você eu não sabia não. Mandei. Pega o livro físico em inglês, o uhum. livro impresso e pega o audiobook. Ah, que você legal. Você coloca o audiobook e vai acompanhando. Além de uhum. você ler muito mais rápido, porque você vai no, no ritmo do, do audiobook. Uhum você vai treinando ali a, a, a pronúncia e a sua compreensão. Sacada, hein? Pausa! Viu uma palavra legal, uma palavra que você, opa, como que pronuncia isso? Pausa, repete, toca de novo, uhum. volta, repete. E aí você tá ali é, é, praticando três habilidades ao mesmo tempo. Leitura, Sim, leitura compreensão, compreensão e pronúncia. pronúncia. Outra coisa que você não deve fazer durante a leitura, na verdade, é procurar todas as palavras. Se você ah, parar pra ficar procurando Todas as palavras, você não vai terminar aquele livro nunca. É, no dicionário, tá? ali no Google Tradutor, Sim, linha você não, por linha. Não, não vai conseguir. Então, se for uma palavra-chave, ou é uma coisa que você está curioso para saber, anota ela ali anota ela ali, ali, e depois você procura. Agora, né, na era do smartphone, você pode ler no seu, no seu celular, nos Kindle, Kobo, uhum. e, esses. Kinderou. É... <risos> Kinderou. eles normalmente já têm um dicionário embutido, né? Então você, você consegue ali ver a, a tradução da palavra. Eu, eu gosto muito de ler, então eu acredito que a pessoa que não gosta é porque ela não encontrou ainda o assunto, o assunto é, ou o formato, formato. funciona melhor para ela, então Sim. você pode ler o gibi, tem os gibis da Turma da Mônica em inglês, que Adoro. são muito bons, Gosto eu muito. uso muito para material de aula, para atividade de sala de aula, eu procura também. alguma coisa que você goste, blog, site de notícia, uhum. livro, se você gostar de ler em, em português, aí uhum. você lê em inglês, é. uma outra coisa que você pode fazer, é ler um livro em inglês que você já tenha lido em português. Uhum. Porque aí você já entende, você já, já sabe o contexto da história, da história. Você não vai ficar ali muito <risos> perdido. Então você pode pegar algo que você já tenha lido em português yeah. e ler em inglês. Boa. Essas foram as cinco dias... <risos> essas foram as cinco dicas pra, pra bombar Eu o consigo. seu inglês. que <risos> thank you very much. Obrigado pela participação aqui agradeço. no canal. Mais uma vez. E lembrem se todos... See, see you around! around. Bye!